Vá! Valorant, você pode ter facas do CSGO, hum? é isso mesmo galera aparentemente um easter egg numa nova skin lançada no Valorant, a Butterfly Knife você pode aleatoriamente em um round, a chance é tipo uma cada 500 vezes, algo do tipo, de você nascer com uma Butterfly Fade ou uma Butterfly Safira, exatamente igual a do CSGO, meu irmão muda um pixel ou outro ali, mas a gente sabe da onde que veio a inspiração eu achei meio doido, porque você você paga ali por uma butterfly Vanilla em alguns rounds você pode jogar com uma butterfly Safira um negócio que custa 100 mil reais no CSGO né, em outros rounds você joga com uma faca ali a butterfly fade uma faca de 20 mil reais mas aí vamos combinar que a Riot só tá fazendo isso para farpar o CS no mesmo momento aí que o CS2 está saindo partida já começou precisamos de alguns tipo disparos apenas alguns centímetros dos jogadores ha, esta granada pode acabar com essa partida olha só pra isso <risos>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 o nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop, temos também algo especial para todos os espectadores com um código promocional acima recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito foi lançado um bundle novo lá de skins no Valorant chamado Black Market onde você tem aí claramente uma cópia da Glock uma cópia da K, uma arma que parece a Alp. mas a maior polêmica de todas é essa aqui ó. você tem um easter egg, algo que acontece às vezes que você joga um um round, com um Butterfly Safira ou Butterfly Fade. Eu não vou mentir, na hora que eu vi em game os vídeos aí de Butterfly Fade, Butterfly Safira do Valorant, eu achei bonito, eu achei bonito, não vou falar que tá feio, tá bonito. Se a gente compara aí com as facas do CS, a Butterfly Safira do CS e a Butterfly Safira do Valorant, realmente tá muito parecido, parece que você só copiou ali, colou e esqueceu de mudar aquela parada, copia, mas não faz igual. E a Butterfly Fade, a gente pode ver, realmente tá muito, muito parecida. Parece que eles só comer um pedacinho ali da lâmina para ficar um pouquinho menor né a faca ficou um pouquinho menor digamos assim um pouquinho mais friendly mas é a Butterfly fade do CS meus amigos que que está acontecendo Valorant a gente sabe que lá no Valorant você compra uma skin adeus, né abraço para o seu dinheiro você nunca mais recupera ele porque você não pode vender as skins então eu não sei se isso é uma tentativa de roubar alguns players do CS para o Valorant ou se eles estão só farpando mesmo brincando com o perigo brincando com fogo, vai que a Valve decide chegar com os dois pés na porta, processando a Riot. Podemos ver isso acontecer. Vamos esperar os próximos capítulos. Por enquanto, me recuso a jogar Valorant. Não tenho necessidade de jogar Valorant na minha vida. Eu acho que é meio coisa de retardado mental ficar na base, clicando 500 vezes em um botão pra você spawnar com uma faca, que é um easter egg. Vamos combinar que a gente tem coisa mais importante pra fazer na vida, né? Então esse é o meu recado. O recado tá dado. Tchau you <laughs>